Muitas vezes, aqui no canal, eu falo de relacionamento e uma maneira melhor para a gente se relacionar E muitas vezes eu recebo perguntas Como eu lido com ciúme? E eu vou te contar Demorei muito para querer responder essa pergunta Como lidar com ciúme? Porque, primeiro, eu tive que lidar com ciúme em mim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 Eu já senti ciúme, sim e muito forte e eu não me, não me conformava de sentir aquilo achava que estava errado Teve uma situação em que eu vi uma caneca que uma outra mulher deu para o meu amor Eu só via a caneca eu sabia de onde tinha vindo aquela caneca e aquilo me desencadeou um estado de ciúme que durou dias E por quê? Era só uma caneca Então, analisando essa situação eu percebi que o meu sentimento vinha de uma história uma história que eu me contava a respeito do passado da mulher entregando uma caneca do que aquela caneca representava e do futuro Por que aquela caneca está aí? Cada vez que ele olhar a caneca, vai se lembrar dela E essas duas imagens de passado e de futuro Me desequilibravam aqui Agora Teve um momento que foi antes Das histórias Antes de eu pensar no passado ou no futuro Eu apenas vi a caneca E senti Será que o pensamento foi tão rápido? Ou será que o coração sentiu sozinho Então me pus a pensar, né? Quem sente ciúme? Os animais sentem Na casa das minhas filhas tem dois cachorros um grande e um pequenininho e um sente ciúme do outro Se a gente agrada um, o outro pula em cima e se a gente agrada o outro, o maior praticamente te derruba ou seja, os animais sentem ciúme também e eles não têm histórias na cabeça Portanto, existe um sentimento que acontece naturalmente Naturalmente, nós temos, os animais e os humanos, essa emoção de que esse carinho me pertence Esse carinho é só para mim e eu quero ele só para mim, eu quero me sentir importante Quando eu senti aquele ciúme eu me lembro de dizer para mim mesma, de muitas maneiras, que aquilo estava errado e eu apliquei técnicas em mim que me faziam sair e observar de fora mas logo depois a consciência ia lá de novo e grudava na, na sensação de ciúme Aí eu aplicava uma técnica e saía, e eu queria transformar aquilo Eu queria não sentir Mas como é possível não sentir? Se é inerente aos animais, inerente aos homens Será que eu preciso ser mais espiritual do que eu sou? Preciso ser mais evoluída e não sentir aquilo que está errado? Não sentir ciúme, não sentir raiva não senti que não perdoo. Não! Os sentimentos não podem ser Como se diz? Pressionados de uma forma assim, escondidos debaixo do tapete Isso vira doença, gente Eles vão para outro lugar É uma energia em movimento Que precisa se expressar Muitas vezes naquela situação isso aconteceu Né? Quero mudar esse sentimento, esse sentimento está errado Durante bastante tempo Até que uma pessoa muito sábia me disse Não, não tem nada que mudar Tem que acolher Então seja lá o que for que você sente Ciúme Raiva Medo Quem sente é o personagem que está vivendo na Terra E isso é inevitável o personagem sente dor, inevitável. O que é evitável? É a sua consciência sofrer por causa da dor. E a gente sofre quando sente ciúme, não só pelo ciúme em si, mas porque a gente acha que está errado e que deve ser diferente. Num dado momento, eu permiti que a Kátia, ciumenta, falasse comigo mesma, né? e reclamasse, e chorasse e eu disse para ela eu te amo mesmo assim Tá tudo bem você sentir ciúme Tá tudo certo pode sentir porque quando a gente congela o ciúme a gente congela muita coisa boa junto com ele e depois de algum tempo você nem sente mais nada é preciso se permitir sentir tudo o que vier sem que isso machuque as outras pessoas Mas sentir não tem nada de errado Com relação aos relacionamentos, né, é muito importante combinar com o parceiro, com a parceira Qual é a nossa combinação? Qual é o nosso trato? Como a gente vai conduzir a nossa jornada juntos? Afinal, estamos caminhando juntos pela mesma estrada E nesse, e nesse caminhar, como é que vai ser? Nos Estados Unidos, onde eu vou muito, tem uma frase assim que os casais se, se dizem, se perguntam Essa frase é A gente vai ser exclusivo um do outro? E se a resposta for sim, é exclusivo Isso está combinado E se para um ou para outro a coisa mudar no meio do caminho o outro precisa ser informado da, da forma mais amorosa e respeitosa possível se não está combinado, é bom que combine E se a combinação for diferente, não Não sou exclusivo Você que quer um relacionamento exclusivo Precisa decidir Se você vai aceitar daquele outro jeito ou não E se a resposta é não, você é livre Para levantar e seguir Por outra jornada, outro caminho Com outra companhia como lidar com ciúme? É como lidar com os sentimentos que são naturais em todas as pessoas. Eu sinto ciúme, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu me sinto tímida, eu me sinto extrovertida. Tudo o que eu sinto faz parte da condição humana. E aquele que é nosso Pai nos ama com tanto tanto amor infinito e então quando a gente se identifica com ele a gente se ama assim também e tá tudo certo é só não agredir o outro sentar conversar e decidir qual é o contrato que te une com aquela pessoa foi o que funcionou para mim tem funcionado e espero que te ajude um pouquinho na sua jornada se você Gostou desse vídeo? Deixa um gostei para mim, Deixa um comentário para mim se essa resposta te serviu de alguma maneira. Não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade e eu deixo para você um coração que sente tudo. Um beijo!